Há uma fala de Ramana Maharshi, que aponta bem para isso que nós colocamos na primeira parte desse áudio, né, sobre o descondicionamento espiritual, religioso, em que ele diz o seguinte. Para as massas, todos os credos não passam de uma introdução à real verdade do ser. As religiões elas não são necessariamente a mais alta expressão ou a mais alta sabedoria de seus fundadores considerando as épocas em que eles viveram inclusive a capacidade mental do povo a mais alta sabedoria é por demais sutil para a maioria das mentes de modo que todo o esquema sobre o mundo os deuses os corpos, a evolução, etc. Não deve ser rejeitado porque o povo parece achar mais fácil e preferível acreditar em todas essas coisas do que crer na mais simples verdade, cuja realidade é uma só, ser. Dessa maneira, consequentemente, a reencarnação, os planos astrais, a sobrevivência depois da morte, etc., se tornam verdades, embora apenas do ponto de vista inferior. Do mais alto ponto de vista, ou seja, do real ser, todo o resto desaparece como ilusório e somente a realidade permanece. Continua ele, um cristão comum fica satisfeito somente quando lhe falam que Deus está em algum lugar longínquo no céu e não para que seja encontrado por nós mesmos exclusivamente, e que somente o Cristo conhecia a Deus, e que somente o Cristo pode salvar-nos. Por essa razão, quando Jesus afirma uma simples verdade, que o reino do céu está dentro de nós, o cristão não está satisfeito e procura dar interpretações muito afastadas daquela afirmação. Somente a mente madura pode aprender uma simples verdade em toda a sua nudez. Então veja, essa fala de Ramana, ela acaba fortalecendo isso que nós fomos percebendo em nosso processo de descondicionamento que vai ocorrendo naturalmente. No início mesmo, como a mente é fraca demais, é infantil demais, nunca exercitou a questão da observação passiva não reativa, ela despertou para essa observação e ela não sabe nada sobre si mesma, né? é completamente analfabeta de si mesma. Essas escolas, os sistemas de crença organizada acabam sendo o pré-primário dessa mente. Depois vem já uma escola um pouquinho superior, que são as escolas místicas, esotéricas, as, os grupos de autoajuda que realmente preparam o indivíduo nesse processo de descondicionamento. E nesse processo de descondicionamento, o indivíduo vai percebendo inclusive a limitação também dessas escolas. E naturalmente ele acaba partindo para a carreira solo. Ele acaba percebendo que ele não pode ficar refém da limitação da consciência coletiva desses ambientes. Ele sente a necessidade de algo mais. Ele começa a ver, devido ao processo de descondicionamento, que a resposta libertária não vai estar em nenhuma situação externa. Que essa resposta libertária tem que ocorrer dentro dele. Então, para que possa ocorrer, ele também tem que se libertar de toda a doação psicológica de fora, que por mais bela que seja, e por melhor que tenha sido a prática e a observância delas, não apresentou ao indivíduo essa liberdade de ser que ele tanto anseia. Então, nessa infância do autoconhecimento, do funcionamento da própria mente, a adoração de ídolos, mantras, sílabas sagradas, rituais, sistemas, programações... Elas são funcionais para manter o indivíduo sem que ele caia numa derrocada mental e emocional, aí possa fazer alguma loucura. Né? Mantém o indivíduo, mantém a pessoalidade, né? dá uma polida no ego. Mas tudo isso mantém o indivíduo no estudo de doações psicológicas de terceiros, no pensamento de terceiros. E que muitos desses pensamentos nem apontam diretamente para o conhecimento da própria mente, do próprio funcionamento mental e emocional. Então, um pouco mais maturado, mais maduro, o indivíduo percebe que ele precisa estudar não o pensamento do outro, mas sim o mecanismo do próprio pensamento, que é da onde parte toda a manifestação de inquietude. Então, é natural que no início do processo, nessa fase mais infantil do processo de descondicionamento, o indivíduo realmente precise dessas muletas psicológicas. Mas como algumas tradições, como o próprio cristianismo coloca, o indivíduo tem que largar as muletas, tomar o leito dele lá onde ele está deitado e sair em carreira solo aí. Porque é só essa fé dele mesmo, nele mesmo, que vai poder salvar ele